tem pra falar sobre isso? Você só fala coisa ruim, cara. Fala uma coisa boa, cara. O que tem de coisa boa? Cara, sabe uma coisa boa do governo Lula? É. Pelo menos, o, o Lula tem uma imagem internacional. Ele boa. é um bom propagandista Sim. do Brasil. Isso eu percebo, cara. Internacionalmente, adora ele, né? ele tem uma boa relação com os líderes mundiais. Agora, o que me preocupa é tá aumentando a tensão né? bom recentemente a Rússia anunciou que vai suspender o, o start né que é o que é o, Aquela, o acordo, acordo para você conter é, não, submarinos elogios nucleares, nucleares é. É, Cara, bombardeiros. Isso é, isso é, é bem assustador uhum. e, e o Brasil não topou né entrar nessa nessa ajuda e pra... aí veio a, o chanceler da Alemanha né teve uma entrevista muito dura não sei se você chegou a assistir e, né e... Do, do Lula na CNN Internacional é a, a, a, o a jornalista, pegando, é, acho a jornalista que é a jornalista ela chegou e falou... O Lula falou... É, eu recentemente tive com o chanceler da Alemanha. Aí ela... É, teve mesmo, né? O chanceler pediu munição para a Ucrânia e você não deu. É. é. Aí o Lula falou... Não, mas eu... Eu, bem, eu, eu, acho eu que sempre que, acho que tem que, que, que achar tem um, que um um caminho da paz. Porra, é, um grupo, claro. de, um grupo de países precisa discutir paz. Meu Deus do céu. É. A União Europeia, os Estados Unidos, a OTAN... Porque ninguém ficou, pensou nisso, gente. Ficou um ano falando... Putin não invada. É. Né? Fez sanção econômica. né Foi, assim... Parou o gasoduto. Assim, tudo que podia ser feito de maneira não violenta, fizeram. Né? Tanto que a interferência é indireta. É fornecer armamento para a Ucrânia usar. Não é fornecer soldado, porque aí você transforma em guerra mundial. Não, se entra realmente exército de outro país, é guerra mundial. Só que assim, o Brasil sempre teve uma tradição, uma tradição que eu acho assim, historicamente boa, de neutralidade. Exato. De, olha... Vocês estão. Tem gente brigando, a gente negocia com todo mundo, a gente vende pra todo mundo, a gente compra de todo mundo. É, apesar do Brasil ter, um, ter um, um mercado fechado, né? Muito protecionista, por assim dizer, né? Pra, pra, sua, pra sua indústria, que é a mesma coisa que eu, eu costumo dizer. Né? Pô, precisamos proteger o mercado nacional, proteger o mercado nacional é a mesma coisa que, sei lá, a criança que tá em casa com os pais até os 80 anos de idade. É. Os pais morrem e o cara não sabe pegar um ônibus. É a mesma coisa que acontece aqui. Mas enfim. É, sempre teve uma... A diplomacia brasileira, apesar das nossas barreiras econômicas, sempre foi muito aberta e muito Total. neutra e eu acho ok. Só que eu acho que tá chegando num momento que não vai dar mais para ser neutro. Porque o, o, o, tá como tendo uma disputa. Como na Segunda Guerra, teve um momento que o, que o Brasil teve que, que optar. Se, se, e se quase fomos pôr lado errado, né? Se, se, exatamente. <risos> quase fomos pro lado errado. E agora... E agora tá no momento, o, o, o, o, o presidente da República é mais alinhado à Rússia e à China do que aos Estados Unidos e à Europa. Será? O Lula? Eu não tenho a menor dúvida disso. Cara. Eu não tenho a menor dúvida isso é disso. é muito preocupante. Bom, tem um contato é, semanal com diplomatas é, norte-americanos, com diplomatas europeus, com diplomatas asiáticos. O Biden ele não tem uma relação boa? Não, ele, ele tem uma relação boa. O Biden, Biden tem... é progressista? É, e não, tudo bem, mas a relação boa vai até a página 2, é. né? Porque o, o alinhamento com a China, o alinhamento com a Rússia ainda é maior. Entendi. Ainda é maior. Porque o, o Ocidente inteiro está do lado da Ucrânia. É. O Brasil tá, hum, Deixa eu ver. É, não, não vou, não quero, vamos fazer um grupo para dialogar a paz. Eu lembro ainda que o Lula, ele já chegou ao ponto de falar, não, eu vou, eu vou, eu vou negociar o conflito Israel-Palestina. Ele já se ofereceu, não sei se você lembra disso. Não, e aí? É, ele já se ofereceu, como se fosse assim. Ele acha, que o Lula, sei lá, pela origem sindical dele, que é tipo, é um sindicato de patrão, né? Contra o um sindicato de empregado. Não, vamos estabelecer um piso aqui, vamos ter uma carga horária com, <risos> e a gente se acerta. Como se a a <risos> geopolítica como, é, como, como, é, uma como uma relação com, empregado com, e é, patrão. Exatamente. Eu acho que ele acha que é isso, porque, não, precisamos fazer um grupo pra discutir a paz. Mas, mas nessa é. entrevista, como que é, então? A, eu, não, você teve com, com o presidente da Alemanha, e aí? Aí... Eu, ah, eu tô tentando um caminho pela paz, não sei o que. falar é, mas é, já foi tentado. E que que ela, como que é mesmo o papo? Como termina o negócio? Não, que, ele, que ela... ela, ela aperta, aperta ele. Aperta ele várias e ele vezes. Ele fala, não, eu, eu quero paz. Ele só termina, ele insiste no discurso. Quero paz, óbvio, todo mundo quer paz. É. É, menos o Putin. Exato. <risos> que invadiu. E aí, por que, que eu acho que tá chegando num ponto que a gente não vai mais poder ficar neutro? Porque... Parece um, um casal amigo... De, parece que ele tá falando de um casal de amigo deles. Que o, o marido agrediu a mulher... E aí tem que tomar, tem que ajudar a Sim. mulher que foi agredida. Ele fala, não, não, mas eu quero que eles reatem, porque eles são um casal tão legal. Sim, eu quero a paz. Eu quero a paz entre eles. Tá, mas ela foi agredida, cara. <risos> e aí você vai ficar, tem que tomar uma posição e tá meio nessa, estamos nessa, nesse e, ponto. E, e dependendo das consequências, a Rússia ganhando ou perdendo a guerra... Dependendo das consequências, isso influencia diretamente a tensão da China, Japão e Taiwan. Com certeza, cara. Parece porque que eles estão observando muito bem o que a, vai acontecer. Se, se, se digamos assim, para a Rússia, mesmo ela perdendo, vale a pena? É. Ó, valeu a pena ter invadido porque a gente não teve... A sanção não segurou tanto a gente, não prejudicou a tanto a, gente a nossa A gente ganhou economia, uma coisa e perdeu. É. Não, foi, não foi tão ruim assim. Né? Aí a China abre... A China... Cada semana que passa, ela provoca mais. Ela invade espaço aéreo, ela passa um navio ali no, no, no, na área ali marítima japonesa até, né? Então, e o Japão está preocupadíssimo, né? O, o, o, o, o representante do Gaimosho, que é o Itamaraty japonês, né, que é o Ministério das Relações Exteriores do Japão, deu uma entrevista recentemente para a Folha, falando, olha, os nossos planos agora, e a gente espera que o Brasil esteja alinhado com Japão, Israel, Europa, Estados Unidos. A gente está muito preocupado com a guerra na Ucrânia, porque dependendo das consequências daquilo, isso se reflete em Taiwan. Se a China invadir Taiwan, Taiwan é a última fronteira para a China invadir o Japão. Por isso, o Japão vai passar de 1% para 2% do PIB, investimento nas suas forças. Não, mas aí eu acho demais. A China invadir o Japão, cara... O Japão está levando isso muito a sério. É mesmo? O Japão está levando Real, isso muito eles, a sério. eles levam Muitas... isso como uma... Não, eles vão dobrar o investimento deles Caramba. em defesa. E mais, eles nunca mudaram a Constituição. Eles querem mudar agora, porque desde é. a Constituição da Segunda Guerra, eles não podem ter forças armadas. É. Eles têm forças de autodefesa. Eles não têm forças armadas. Eles querem mudar a Constituição pra ter forças armadas. Porra a única mudança estamos da na história merda, cara, da constituição nossa, do Japão, entendeu? Demais, cara. E aí, por isso que eu digo, vai chegar uma hora que não, que vai, entendeu? A, você vai tá tencion... ter que tomar uma posição, não, tá tensionando, tensionando uma hora, vai ter que tomar uma. Umas... Não dá mais para ficar, opa, não. Então. Mas você acha que que o Lula é, vai tomar uma, uma, uma, uma posição pró-China? Não, assim, eu, eu não cravo, mas acho que ele tende. Entendi. Ele ele sempre. Tende... Eu vejo ele só saboneteando também. Eu não vejo ele tomando nunca uma posição. Então, mas vai ser que, no momento que ele precisar. Aí a gente não sabe, mas eu acho que ele tende. Todos a sinalização que ele dá, inclusive, é, pro mundo, é de que China a Rússia. tendência é China e Rússia que pra mim é o lado errado da história. São com duas certeza. ditaduras. Com certeza. Duas ditaduras que estão agredindo. E, e, no caso, seria agredir país pacífico, Taiwan é. e a Ucrânia. No, na China, claro, no, no, no, no caso dela, invadir a, é, Taiwan, é claro, né? Que pra China é, é a China, né? É. Eles não <risos> Então não é invadir é. uma. Eles nem. Com, é, como é a. Oh, para a Rússia também. Ucrânia é é União Soviética para eles eles não, não engoliram isso ainda. Né? É, sim, mas ainda assim tem uma ainda ainda é, é tem uma separação maior ali, né? Ucrânia não não está tão é tão vinculada. Tem uma região, claro, da Ucrânia que é mais vinculada à Rússia, mas assim uma grande maior parte não, né? É. Então tem mais autonomia etc. Enfim, a gente está num cenário bem ruim. O Capeta já